Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área, espero que você esteja bem. Meu jogador, minha jogadora, falta muito pouco, senta o dedo aí no inscrever-se pra gente chegar nos mil inscritos, falta muito pouco, muito pouco mesmo. Então me dê essa moral, me dê essa força aí, fechou? Vou começar o vídeo de hoje mostrando o resultado dessas entradas aqui com ó alta, tá? Então, assim, vocês vão ver aqui para cima que tem algumas que estão fechadas, mas que são de futebol real, tá? Então por isso que eu fechei. Então vamos lá, aqui deu green, green. São odds, é, normalmente, de 8 De oito, 8 não. 8, são dois mercados, né? Que a gente... Deixa eu fazer diferente. Os mercados que a gente vai... Que eu estou operando são esses aqui, ó. Vou pegar um jogo aleatório aqui. Que é para o resultado no intervalo. Qualquer outro resultado. Então, ou seja, tem que sair pelo menos três gols para dar um green. Dar uma média... Essa, essa odd tech está um pouco alta. Dá uma média aí de uma odd de 7, mais ou menos. Seis. E o 5+, cinco 5+, mais, mais que é bem conhecido, você provavelmente já conhece. Cadê aqui? Total, coisa Ah, 5+. Qual que é a lógica? Cara, se bater, se der green nessa primeira aqui, pô, já vai ter dado, já vão ter saído pelo menos 3 gols no jogo, né? 3 gols no primeiro tempo. Então, para sair mais 2, a gente está muito próximo, né? É, mas se você está um pouco perdido, chegou nesse vídeo aqui meio aleatório, eu estou no site da Bet365, Esportes Virtuais, você vai vir aqui em futebol, e vai vir aqui, vou selecionar um jogo aleatório. E até esses dois mercados, né? Total de gols, você vai aqui cinco mais. Na última aba aqui, resultado correto intervalo. Se sair três gols no intervalo, deu green. Fechou? Então, vamos mostrar o resultado aqui. é Bom, aqui, aqui tem, dado, tem dado bastante green nessa... Opa, isso aqui é uma aposta de futebol real, não era pra estar aberta. Acontece. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho alguma perdida. Que vocês verem, ó, tem red, tá vendo, ó? Claro que tem Red, qualquer que tem red, mas a áudio é muito alta. Então, quando bate, automaticamente você consegue recuperar seus reds com muito mais facilidade. E se você tiver uma gestãozinha bacana, aí você vai conseguir ter lucro, fechou? Para você. Já te mostrei o mercado que você faz e te mostrei o meu resultado. Agora, para você ter acesso a essa estratégia em si, essa estratégia eu vou disponibilizar ela num preço promocional de 50 reais, 50 reais apenas, que você vai ter acesso a essa estratégia com esse resultado. Você vai pagar por Pix, eu vou deixar aqui na descrição. O que tem que ficar muito claro para você: você precisa de um site de análise para fazer essa estratégia aqui. Essa estratégia que eu vou te ensinar, você precisa de um site de análise que é um facilitador tremendo. Sem ele, você não vai conseguir fazer essa análise. Então, para mim, feijou, você vai pagar R$50,00 uma vez na vida e vai adquirir esse conhecimento para sempre. E aí, o site de análise, normalmente, os sites de análise são mensais. Mas aí você vê o que fica melhor para você. O que eu uso, eu vou deixar aqui na descrição. Se eu não me engano, ele está a R$30,00 por mês. Está bem baratinho. E aí você vê se é viável ou não para você. Se você tiver algum outro site de análise, ele vai servir da mesma maneira. Fechou? Vou voltar a operar aqui. Pausei só para gravar. E é isso. Aquele abraço, se inscreve no canal. Valeu! Opa!